O Eu... seu jornal da manhã sempre abrindo abiro... espaço para falar de saúde. Uma pesquisa feita na Bahia apontou que quase a metade dos homens com mais de 40 anos sofre de impotência sexual, também chamada disfunção erétil. Pois é, Silvana Freire, apesar do alto índice, muitos homens ainda têm dificuldade em falar sobre esse problema. E nesses casos, as mulheres têm um papel fundamental, viu? Exatamente. O Jornal da Manhã fala sobre esse assunto aqui no estúdio, no estúdio hoje, com o médico Francisco Costa Neto, que é urologista. Olá, doutor, seja bem-vindo. Bom, Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Francisco, antes da gente conversar, eu quero convidar o senhor para acompanhar com a gente uma reportagem sobre esse assunto, sobre esse mito, né? O que as pessoas pensam sobre isso, aqui no nosso telão. Alguns homens encaram a disfunção erétil com naturalidade. Eu acho que a gente tem os problemas para serem resolvidos, né? Mas muitos ainda têm preconceito com a doença. Só de pensar no assunto... É vergonhoso, é. Viu? Muitos já se envergonharam, com certeza. Não tem nem palavra para explicar. Por que, que o senhor acha que tem ainda essa dificuldade? Eu acho que isso aí é uma coisa cultural. Para mim, é cultural, é uma coisa que... Não sei, eu acho só com a mudança mesmo, com a evolução dos tempos, que pode ser que vá o homem mudando isso aí. Uma pesquisa realizada por um instituto especializado em saúde do homem na Bahia aponta que 48% dos que estão entre 40 e 70 anos têm disfunção erétil. A novidade é que o problema está relacionado com a queda de testosterona. E ainda, dos pacientes com disfunção erétil, 44% são hipertensos, 20% têm diabetes... E 26% tem colesterol alto. Problemas que podem ser diagnosticados com exame de sangue. Exame de sangue você faz de quanto em quanto tempo? Rapaz, a verdade, eu tinha 3 anos, eu fiz isso, muito difícil mesmo. O homem tem dificuldade até em procurar os médicos, né? Então, esse é para mim, o problema maior é esse. As mulheres mostram que podem ser boas aliadas no momento que, para muitos homens, pode parecer delicado. A gente iria conversar e depois iria procurar um médico para tentar rever qual, qual era a causa do problema. Eu acho que a mulher é muito mais tranquila em várias situações. E eu acho que é o suporte que eles precisam mesmo para estar tá buscando orientação. Procurar ajudar né, o companheiro. Se né? está precisando de ajuda, tem compreensão. né? Compreensão, suporte, palavras fundamentais quando se fala nesse problema. Doutor Francisco Costa Neto, urologista, está aqui com a gente no estúdio. Doutor Francisco, nós vimos aí que ah, quase metade dos homens entre 40 e 70 anos tem disfunção ou já apresentaram em algum momento um sintoma relacionado à disfunção. O que é está que acontecendo? A gente está comendo mal, está fazendo pouca atividade física, o que, é que explica esse, esse índice tão elevado? É interessante, isso tem piorado ao longo dos anos, né? Eu já conduzo isso, essa avaliação há mais de 15 anos. E você tem percebido que o índice tem aumentado, com os fatores de comorbidade, por exemplo, hipertensão, diabetes, andropausa, aí entra a síndrome metabólica, que é hoje o grande vilão do século XXI. Então, tudo isso, eu acho que o estilo de vida da gente está levando a essa dificuldade com as ereções, a esses problemas. E também eu diria que a própria é, presença da mulher tem inibido muito o homem. Eu, uma mulher hoje, como o né, é do Fator, determinante na casa, na profissão, isso tem assustado um pouco os homens, que têm ficado meio que retraídos e preocupados, tendo que mostrar uma performance, tendo que ter uma ereção e ter uma atividade funcional. Então eles se inibem e começam a ter esse problema de disfunção. Tem ocorrido com muita incidência ultimamente. Doutor, o senhor falou dessa questão, digamos assim, psicológica, e tem também a questão hormonal, né? como foi colocado na reportagem, essa questão relacionada ao testosterona testosterona. As mulheres fazem reposição, muitas delas a partir dos 40, 45 anos. Para os homens, isso também é indicado? É. é na pesquisa a gente, a gente observou 62% de pacientes com disfunção, na verdade, na área androgênica e que precisam de reposição. É tão sério porque muitas vezes o homem não quer fazer reposição hormonal porque ele não sente absolutamente nada. Nem todo paciente tem sintoma, como queda de performance, dificuldade com as ereções, uma queda na qualidade da, da ereção... Então, eles não querem fazer uma reposição preocupados, Mas eu não sinto nada, por é que eu vou usar alguma medicação? Mas é importantíssimo, não só para atividade sexual, como para se manter níveis saudáveis, o colesterol, a glicemia, uma atividade cognitiva. Então, é fundamental a reposição hormonal. Vamos falar sobre diagnóstico, né? Como é que o homem que agora acompanha a gente, o nosso telespectador em casa, faz para saber que aquela falha eventual... É ou não um problema, de fato, de ereção, que precisa de um tratamento mais prolongado, um acompanhamento maior? Como é que ele consegue fazer essa distinção? Como é que é feito o diagnóstico? É, você tocou num ponto muito sério. Uh, há 20 anos atrás, a nossa preocupação com o andrologista era apenas resolver pontualmente um problema de ereção, saber se era psicogênico, se tinha uma alteração orgânica. Hoje, a nossa preocupação maior com essa falha eventual é um problema cardíaco. Geralmente, é o primeiro sintoma de uma doença cardíaca que pode se instalar daqui a 10 anos como AVC, como um infarto. Então, à medida que essas, essas falhas começam a ocorrer com muita frequência, ele deve buscar avaliação para saber onde é que está a causa. Se for meramente psicogênica, também é tratável, qualquer causa orgânica ou psicogênica é tratável, mas é fundamental buscar avaliação para saber qual é a causa direta do problema.